Vou pegar a chave com... De boa, cartãozinho. Pega. Isso. Eu sabia! Nossa senhora, jogo. Oh! O cara sugou minha vida inteira! Como assim, jogo? Mas eu subo a, a todas as pastilhas. Mas eu, o do cara sugou todo todos meus Red Bull. É o quê? Mercúrio, diretamente aqui do Acre, eu quero pedir um mega ultra hiper salve do Caverninha. Então é isso, poder que toca o vídeo, e é nóis, falou. Grande salve aí, Mercúrio, do Acre, tio. Sim. Já dá uma força pro mano Mercurinho aí se inscrevendo no canal dele, é o Mercúrio Under Nelson VAP. O elevador não chega não tio, já desceu mais uns 780 andares <risos> Sim Ô Leon, vamos consertar tá esse elevador Peraí, não vamos go, sozinho? O elevador! Nossa tio O quê? Eu vou ser bonzinho com vocês ah, oh, Tem como? Tem bicudo Rapaziada ah, oh, oh, ah, oh, tá O jogo é pilantra, mesmo, tio Ó, ó, ó, mais locks. Rapaziada, tô acabando com as munição no hard. Ah, o zumbi tem pedaço de pau. Peraí, jogo, peraí. E agora? Tem como passar no um cantinho? Ô, oh, louco, Outro picadão! Rapaziada, estamos sem bala, hein? Onde é que tu. Tô... Ah, meu Deus, tem, tem arma aqui, tá tranquilo. Olha o tanto de lock! Ixi! Beleza, a porta aqui, Léo, pelo amor de Deus, hein? Beleza. Ó, ó, ó, os caras pedindo ajuda ali, meu, tiozinho. Help! Ó, oh, meu o zumbi atrás ali. Ô oh, Leon, pega o microfone. Esse cara é log, hein tio? Olha aí! Let's go. Leon, é muito tarde. Ô Leon, já era tio, já era. Não há nada que do podemos fazer. Mas é, a Helena tem razão, os caras já virou janta de homem oh, meu Deus do céu É, infelizmente Lembrando que o vírus já tinha espalhado a 3 milhas do local Beleza? É bom a gente sair fora, Leon O negócio tá começando a ficar atratíssimo Isso, Leon ah, Estou calmo Fuja do campus Tranquilo, Leon Vamos vasculhar o local aqui Já, já chamou missão, Leon Já bota no peito Aqui tem as arminhas Estamos tranquilo com elas. Uhum. Vamos subir calmamente no local, aqui. Ó. He said it was some sort of fog. this thing spread in gas form? Anyone who breathed it in got infected. Sangue. campus. Yeah. But then why is it so quiet? É, <risos> é, é, é, é bom você ficar ligeiro, gente. tá muito quieto esse negócio, o Caverninha já tá ligado também, tipo, os mesmos sentidos do Leon o Caverninha também possui. Ó, beleza. O GPS do Leon tá falando que é pra lá, mas o jogo quer enganar, tipo, eu tô ligado que tem uma bazuca aqui no canto, hein. Nenhuma. O jogo, rapaziada, o zelador já tirou ela daqui, beleza, vamos vamo pro outro lado lá. Rápido! Olha, faz barulho, gente. Ó, ó, ó. Uh. Olha. Rapaziada, tem que ser Zói. É Zói Shock. Meu Deus! <risos> Rapaziada. Aí explode a jaca do Loki, hein? Ó, louco! Jogo! Tem outro Loki aqui! <risos> eu estou bem! Tem como oh, pi. Tem que picodade, esse de Fire! Rapaziada, tá curtindo com o, bico. <risos> pertinho, tenho com o bico das Loki. Tem outro Loki aqui, ó ah, Esvaziou o aquário desse Loki! him! Ah! Será que tem como o Bico dar os, os Loki quando ele está tonto? Dar um tiro na cabeça do Loki e depois o Bico da ele? Não sei é disso. Ó, oh, ó, oh, munição aqui, hein? Beleza, rapaziada! Estamos acostumando ainda com a jogabilidade. Use pontos de habilidade para comprar. habilidade. Ah, é lógico, né, jogo? Pelo amor de Deus. Tranquilo. É, Vamos simplesmente sair fora. Ó, ó, ó, ó. Local novo, hein. Ó, oh, já, já botei na porta aqui, ali, ó. Ó, Achou! Jogo! Oh, meu Deus, é, é, eu pensei que era filme. o cara chega mordendo, é hard mesmo, hein, tio? Cadê ele? O Loki? Ó, ó, ó, ó, tem com... Tem combi ele? Fala é, ah, me cura esse Loki ela. Ah, vou continuar, tá, tá tudo bem. Ó, ó, ó, latinha. Beleza. Valeu, vamos devagar, com o negócio tá hard aqui, então, a tiazinha... Ela tá fingindo! Eu já sabia. Tá, tiazinha? vai! Ó, será que tem como bicar com ela? Ó. Oh. Ei! Dois espora de galo do Leon, é assim Mexeu com o Leon e... é, Já, não tô curtindo Carrega essa arma aí Rapaziada, tem que andar, tem parte que tem que andar Os Loki, ó, ó, ó, tá fingindo butina Leon Ei! Nossa, que Street Fighter, seu Loki Jiu-Jitsu Mostra pra ele, Leon Beleza Mais munição Plantinha, rapaziada, ame, finalmente a plantinha, hein o jogo tá no hard mesmo, hein? Nada de plantinha. Nada. Vamos chutar essa porta aqui. Opa. Mais munição. Vá, para o espaço. Ó, ó. Mas é, estamos altamente calmos. Tem que ir te bico dano já. Esse loco vai levantar, tio. Ó, ó. Não. Tem como bico dessa máquina aqui não? Pegar uns refrigerantes? Claro que não. Beleza. Vamos continuar. Ô, oh, mas outros presidentes aqui, hein? Lá, lá, lá, lá, lá. É o mesmo, tipo, Ah, meu Deus É o final do presidente. Reverência, hein? Abre a porta aqui. Devagarzinho, v Vamos de boa. I if there are any Será que tem sobrevivente, Leon? Eu também estava pensando a mesma coisa. Tem só zumbi nessa parada, tio. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Sintomas, hein? Bica e chuta. Oh, não tava tá lindo! Oh, meu Deus, tava comemorando! Oh, oh, rapaziada, você viu o que o Leo fez no vídeo, tio? É bom no caneco, rapaz! Ah, meu Deus do céu! O cara me mordeu, tio. Ô, oh, meu, pegamos uma bomba aqui, pegamos umas paradas aqui diferentes, hein? Muita animação! Ô <risos> oh, meu vamos sair fora desse local aqui rápido! Pica essa porta ali, ó. Tranquilo. Ó. Oh. Mas todos os locais parecem igual, o jogo segue em tempo lá, certo? Vamos continuar, tio. Uh, Leon. Pera, peraí, Ó, oh, olha o tanto de Loki. Rapaziada, vai ter que ser só como que foi, hein? Oh. Ó. Oh. O Leon não sabe brincar não, tio. Oh, calma, calma. Rapazes, já é, Tia bem com os caras, hein? Ó, oh, tem mais Loki aqui, tio. Tô dando inspirações. Toma, Loki. <risos> Pare, não resista. Ó, oh, tem mais? O jogo onde no, no orifício trazer? Mas aqui tio, ó, oh, quebrar, sai Ai! Chupa essa loja que oh, quebrar a janela, quebrar a janela. Jogo, é cagão, rapaziada, traje ao extremo, hein? Ele é mais cagão ainda. Beleza, sobrou essa porta aqui, Leon. Ó, tem que chamar tiazinha, abre de boa, ó, ó. Beleza, bico deu uma porta, ô louco. Secured Gate. Vamos lá, tio, esse portal mágico e aí. Rapaziada, as plantas aqui, hein? As plantas são altamente combináveis. Ó, ó, ó, respirações. Rapaziada, vamos ter que só zoinho seguido de capoeira aqui. Tem uma garrafa, Ô meu Deus, peraí. Rapaziada, é escura a parada aqui. Eu acabei não fazendo tá tá nada. Ó, oh. oh, louca, ela taca tá a garrafa! Nossa senhora, meu! <risos> ah, isso é levar a jogar, hein? Ó, oh, ó, oh. você é louca, eu pulo dentro do seu boteco! Rapaziada, <risos> olha o oh. oh, tanto de munição que a Loki tava escondendo aqui. Tava escondendo. Pois é, vamos ter que economizar bastante munição? Ela vem de sachilite. <risos> Ô, louco! Vamos descer? O negócio tá no ar! Né? Ó, essa porta foi de onde que a gente veio? Vamos ligar o GP Nelson? Antes de prosseguir, vamos ver que tem altas barraquinhas de oferendas. Tem que ficar ligado que o jogo tem zumbi escondido, tio. Ó, ó rolando umas gaivotas gigantes. Rapaziada, inspirações Ó, oh, ó, oh. olha esse lock, de dá um capoeira, ele. Fosso, estou de cabeça, assim. hein? Oh. Ó, bica a cabeça. Adoro, meu O oh, melhor de hoje tá melhor ainda, hein? cada vez melhor, Nil. Parei, parei. de machado, tio zumbi aqui estão tecnológicos. Bica a cabeça dela, capoeira. Rapaziada, é um bix na cabeça seguido de capoeira. Assim a gente econo economiza bala. Ah, meu Deus, e aí a gente zero na moral. Com certeza. Oh, olha essa barraquinha aqui, tio. A personalizada e profissionalizada das plantinhas. Ó, oh, não pode ficar para trás. Tem como as paradinhas de, de combinar? Você pode espaço, bexons. Oh, olha o tanto de cápsula que a gente tem agora, jogo. Ah, meu Deus, aí eu curto, hein? Ó, ó, ó. Segue o GP Nelson. Tá lá, tá lá. Vamos lá, Leo. Mais ou menos isso. Ó, oh, oh, já caio para dentro do portão. Again, the oh, gate's locked. Anything you can do? Sorry, not na... from here. Como é que é? Try the staff building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the gate there. Beleza. Parece que a chave do portão Bento está localizada ali. Olha, o Liam de novo à desparada. Pois é, tá rolando sair volta voadora. Fica esperto, Esse negócio é altamente bicatório, Vicar o cabelinho do Leon ali e ferrou. Beleza. Ó, abre com calma, Leon. Roger! Vamos abrir com calma. Ó, ó, ó, ó. Já bica esse lock aqui. Extintor. Tranquilo, corpo no chão. Oh, meu Deus, tá rolando cavaco, hein, tio. Quando tem cavaco assim... Raja. Oh, Ó, plantinha, mais uma. Oh! Oh, meu Deus, sou pequeno zumbi. vão ver essa porta aqui, Cal calmamente. Roger. Calmamente. Oh, meu Deus. Oh! Ela apertou uma toalhada? Ô, oh, tia, você sabe o que você tá fazendo? <risos> hum. Roger, a porta está não há E aí? Peraí, peraí, tem que matar os caras... Oh, eles entram mesmo. Capoeira, capoeira! Fica! Isso, Leon! Mais boa. Oh, os caras entrar aqui, a gente já manda capoeira nele. Posso oh. no Leon! Rapaziada, agora? esse é rápido! ele tá com a garrafa! Nossa, os caras... É do mal, meu! Isso! Ai, tô calmo! Oh. oh! Faca, não! Oh, Diogo! Usa erva! Qual oh, que usa erva, tio? Oh, uh, er... <risos> oh, meu... Usa a erva... <risos> Ai, Após a erva... Oh, meu Deus, qual que usa erva? Ai, Rapaziada, Após a erva, esse cara tá batendo, Diogo! <risos> <risos> Dica, dá o um Kung Fu né? Rapaziada, não acaba o zumbi? Espere agora! Você experiência! Ai, dá Kung Fu! Vamos, Nil! Rapaziada... Eu... eu não sei qual botão que usa as plantas! Ai. Eles estão chegando! Peraí, peraí! Não, meu... Nil! Nossa, abriu. O quê? O quê? O quê? Dois, dois. One surprise after another. Apaixada. <risos> eu tô calmo Ô meu, como que usa as pastilhas, Leon? Ô meu, tem que colocar as pastilhas no bolso. Faça um curso, vai estudar! Rapaziada, tem. Eu não entendi o que ele falou. Do cavernista. Nossa, tio, se não botar no bolso, o Leon não tem, tio. Caixinha benta. Rapaziada, temos 10 curas agora. Ô meu. É. Rapaziada, o negócio é tecnológico, tio. Tem que tomar a pastilhinha, com calma. Beleza. Ó, oh, ó, oh, já estamos ligados que aqui tem uma porta Tem uma parada aqui que o Caverninha já meteu no bolso do Leon Computadorzinho aqui altamente sendo hackeado Vamos deixar aqui, vamos continuar, vai Ó oh. oh, Tem uma chavinha ali, tem uma chavinha ali Ó, oh, já foi esperto, já esperto Ok, sai daqui, bica esse logo Eu tô com o Gifu Ó, ó, ó, tem coisa aqui, tem coisa aqui Ó, ó, oh, oh, pega munição Rapaziada, tá rolando altas paradas sinistras aqui, hein? Beleza, vamos, vamos aqui. Olha o... rapaziada, eu, eu, eu vou andando aqui. Tipo. Ó, ó, tem um lock aqui, sintomas, hein? Vou pegar a chave com. de boa, cartãozinho. Pega. Isso, eu sabia! Nossa senhora, oh! o cara subiu minha vida inteira! Como assim, jogo? Rapaz, eu sou toda minha pastinha! Mas, sugou, ah, todas as Mas o cara sugou todos os meus Red Bull! É o quê? Oh, meu Deus! Vaza! Rapaz, os Loki tá pulando! Vaza, tia! Ei! Eles pulam! Que isso, jogo! Rapaziada, vale pulo! Aí não tem como zerar, não, tio! Ai! E o bico dessa Loki, pelo amor de Deus! Rapaziada, os caras pulam do nada, tio. Tá tudo de dentro do meu olho. Beleza, vamos sair fora. Ó, oh, meu, eu tô até tripicando um zumbi aqui. Já tem tenho... um Ah, eles caem do céu do nada. Eu fomei. Peraí. Olha, tem zumbi Loki demais, hein? E tem que matar os Loki. Não pode fugir, porque eles estão ponto, tá? Ó. Oh. Bica! Vai, Leon! Nossa, pega o martelo dele. Oh, meu Deus do céu. E aí? você oh, tem outro atrás, ó. É briga de boteco mesmo, hein? Ô, oh, louco, jogo os caras atacam os negócios. Não quer, não quer nem saber. O negócio é não hard? Eles é mordem e suga Ó, ó, ó. Ela precisa de ajuda, Leon. Ô, oh, louco, calma aí, tio. Você não mexe com ela. Eu tô capoeirista. Rapaziada, eu viu uma, uma porrada de alguém aqui, hein? Ó, oh, a perninha dela, ó, logo ela vai, morre. agora ah, morre igual a pereneca, velho. Ah, chuta a cabeça dela, chuta. Ele não morre. O oh, meu negócio é hard mesmo. Olha aí, tio. Ó, oh, meu, tá com 70 pastilhas. Já tomei tudo. O <risos> oh, jogo tem que sair fora, né? Vamos sair fora aqui. Eu uso o cartão, o oh, jogo. Rapaziada, eu acho que tem que matar os blocos, tio. Porque dá experiência. O jogo é RPG. Não, nada a ver, irmão. Ó, não acaba, não, tio. É melhor que sair fora, hein? Ó, oh, oh, vaza. Aeroporto, e Será que tem como passar aqui? Normalmente vai dar, dar alarme e vai ferrar tudo. Eu sabia! Ó, oh, ó. Oh. os caras oh. cara já vem louco na porta. Ô, oh, jogo, fala, fala que tem item, pelo amor de Deus. Peraí, como é que é? Espaço, pula. Ó, oh, ó, oh, os lock, tá tudo invadindo o setor, hein? Calma ali, ó. Oh, calma que tem Loki por toda parte aqui, ó, ó, ó. Olha que ele já tá aqui! Ai, ah, eu esse Lock, Chuta! A volta por trás Ô oh, louco, onde você tá tirando, tia? Oh, o cara tá aqui Viga os olhos dele, vai Leon, chuta ele Isso <risos> Isso Ô oh, meu é, é pra cá Vaza, tia Ó, ó, ó E meu, tem... right up You're Sai. keep Sai Ai Ele pega mesmo Rapaziada, ele não sente não, tio Toma pastilha, tio. Toma essa pastilha! Ai! Ah, rapaziada! Onde? Tira esse tic-tac do bolso! Rapaziada! Oh. Peraí, Jo. Jogo! Ai, valeu! Chuta esse Loki! Chuta ele! Isso! Rapaziada, e aí, o que eu passo aqui? Tô calma! Aí, sou polícia! Eu, não vou right eu vou passar! Eu vou passar! Oh, cadê Rapaziada! Oh, cadê a chave? Oh, Leon. Onde? Aí, achou! Ai, meu Deus, abre aí, Leon! Pega essa chave! E aonde? Ah, tá em cima, tio! Sempre tá aí! Aí, Leon! Mete no volante! ô oh, louco Policial, quer dar multa! Sai! Sai! É isso é essa O que é da ré? You buckle O jogo? Apertou Aperta o cinto, aperta. Aperta que o vai sair. Oh meu Deus. <risos> sem morrer. Achou! Oh, louco! Que isso, tio? o têm até o Tan. Pois é, já, já capotou o carro. que pelo amor de Deus, hein? Pois é, já capotou no carro, nem começou a aventura, nem deu um, um segundo de felicidade. Bom, eu fiz uma underground route that may be safer. Oh, oh. Seward, huh? desgontos. Desgontos, engraçado. O que que acontece? Eu tenho duas pastilhas, já ataca no bolso. Rapaziada, o caverninha vai simplesmente invocá-los. É muito importante, não o like somente, mas o compartilhamento. Compartilhe esse negócio aí! Rapaziada, primeira série, pelo vamos fazer bonito pro Leon. Vamos mostrar pro Leon que a gente é cavernal e vamos, vamos fazer essa aventura bombá, tio. Vamos bico é isso aí! Eu te vejo na próxima, pá!